Boas-vindas ao nosso portal de bons negócios. Atuamos desde 1981 com um corpo técnico multidisciplinar e rede de parceiros altamente capacitados. Desenvolvemos estratégias, planejamento e logística, objetivando atender empresas que necessitem soluções emergenciais. Prospectamos excelentes oportunidades de negócios e investimento. Trabalho bilateral atuando na captação de recursos, para quem precisa de investimentos, quanto na prospecção de bons negócios, para quem deseja investir com rentabilidade e segurança. Negócios sustentáveis que fazem parte de um novo modelo empresarial, incorporando de forma integrada responsabilidade social, proteção ambiental e alta lucratividade. Trabalhando em parceria colaborativa produzimos resultados sinérgicos significativos em benefício dos próprios parceiros e da sociedade. Rogoski Associados, garantia de bons negócios com economia e segurança jurídica. Obrigada.